Eu Falo que o meu pão não sobe nunca mais Como a J, desse claro que não vai Eu Mina, não conta pra minha família. E hey, aí mano, seja bem-vindo para mais um vídeo Meu nome é Manuel, antes de tudo eu queria pedir Para eu poder vir no meu canal secundário E se inscrever, me dar uma chance Lá eu vou postar vídeo de gameplay, vlog Outro tipo de conteúdo Se caso não gostar, você pode tirar a inscrição Mas em breve eu vou estar postando vídeo Então se inscreve lá espera por ver E se não gostar de alguma coisa lá E se não gostar desse vídeo aqui, se você for novo é, Me dá uma crítica construtiva, porque isso sempre me ajuda a melhorar Se não quiser me dar uma crítica construtiva Pode só deixar o dislike A sua avaliação, no comentário fixado Tá o canal de música de humor do meu primo. Então vai lá dar uma chance também. Se você curte música de humor, eu recomendo bastante. Sugestão de react, fala aqui nos comentários. É isso. Bora aqui então ver o novo rap do Musa. CJ do GTA versus muçulmano Batalha com games. E eu não esperava que o CJ iria batalhar aqui agora, né? E eu não esperaria nunca na minha vida que o CJ um dia estaria aqui na batalha. Mas enfim, de fato o muçulmano do futuro tava certo. Então ele acabou batalhando com todo mundo. A ficha técnica tá aqui. O Vini, meu querido Vini. Muçulmano, Instrumental Insane Tracks, Mix Master e Som de Design, é, Wheezy, é, Wheezy que pronuncia, Vozes Gabriel Marques, Gabriel, arroba Gabriel Farnas, Ficha Técnica de Animação, Produção, Element Animation Brasil e Muçulmano, Digue e Animação, Wallace Gomes e Direção, Matheus Ramos, é louco, só bora então ver, o que, que, é que tem aqui, na caixinha, caixa misteriosa agora, parece que se eu usar 100 diamantes, eu consigo abrir a caixa, Será que vai vir? Caraca, agora tem Mr. box aqui sandália. no bagulho. Pois é, mano. Não a Krox, tem vários outros itens muito legais aqui, mano, dinheiro, várias paradas para ganhar. Vamos jogar uma partida. Podia ter isso oh, desde o começo, velho, porque só, isso dá uma boa ah, grana, ah, além de render bem em monetização do do jogo, mantém o jogo vivo e é algo muito legal. Então parabéns por ter colocado e tá inovando o jogo cada vez mais. Eu sou o Mano batalha, batalha com o CJ do GTA. do GTA? O Sidney já faz muito tempo nesse tem jogo, né? GTA San Andreas. San Andreas. San Andreas. Tem 20 anos o jogo, né? O jogo é um baixar, ano mais velho ele que ele eu. Ele tá cantando com a boca essa, porque tem tá direito autoral nessa parte. Se vocês quiserem ver o jogando esse jogo completo, se inscrevam no meu canal de gameplay, mano. Mussol, mano esse é um GTA? Primeira missão aqui Aquele remake lá. mal feito essa, da, rapaz, da Rockstar? Esse jogo. Missão concluída, pô. Ou é o clássico? Mas continua mesoado o jogo, né, mano? CJ todo, todo bugado ali, todo quadrado. Olha só a textura da roupa dele, mano. Eita! Que isso, mano? Ó? Oh, pegou a base que do rapper original? da trilha sonora do jogo. E aí? I am Eu não não sei <risos> O Frank, ele é legal. <risos> ele Eu fiz muito mais é gringo? Caraca. Oh, isso era legal no GTA, hein? Mágica. Tipo o DJ na rua ou na calçada. Ele atropela todo mundo, vira Uber. Nem rola, pelo jeito em Los Santos nem deve ter autoescola. escola. de olho na vitória, claro que vou obtê-la. Tu não liga para as leis, mas minha rima é cinco os Oh! Saudades dos 5 estrelas do GTA San Andreas, aliás, oh, pera, eu tenho que parar pra comentar, tá? Tem gente que não gosta que para pra comentar, mas enfim, eu tenho que parar que senão eu falo por cima da rima e eu acabo não pegando nada. Mas o GTA San Andreas, na minha opinião, é o melhor jogo do GTA até hoje, porque além de... Não em questão gráfica, porque tem jogos agora que estão que com os gráficos bem melhores também da, da Rockstar. Mas o jogo contém muita coisa foda, o 5 estrelas também é legal né, é muito mais emocionante do que o do GTA V Porque sai tanque, os caras 4, bagulho é louco, eu acabei de falar palavrão, vou ter que censurar isso, mas enfim Mas minha rima é cinco na cidade meus bro, meus irmão. não quero fazer Coloca o colete, você se porque eu faço código do de mas é nice o beat. aqui tu vira vice e nem tá no Vice City. Toma hit kill, não me irrita. Fiz um tirando rima com munição infinita. eu A qualquer pego o carro Cara, animação tá insana. Rockstar não comida. dubla as coisas, que ódio. Se não vou te na rima, GTA 6. Toma. Oh, quando ele morre. Ele essa outra batalha que, tá muito louca, mano. que genial, hein? Ele, ele jogou GTA San Andreas tá em, em vídeo e fez o... Pra... Genial, moça. Uh. Uh. Caraca, o comentário do Insônia. Eu sigo o Insônia Gamer, ele é, ele é youtuber também. de react. E vem comigo, galera, que fala que o som ficará em alta e eu acerto. Uma vez des... Uma vez tiraram um sarro e dois dias depois o som ficou... He he. Desculpa, eu tô lendo igual uma anta aqui, mas porque eu sou meio lerdo pra ler. Esse, ficanal, esse final ficará em questão de algumas horas. O somano depois que colocou a cabeça, os 10 milhões, só ficará bem com surpresa. E é pra ler como se fosse música? Porque eu sou muito ruim em música. A Nunca acreditei que essa batalha iria acontecer, mas aqui está ela. O somano sempre. Me surpreende é de fato Eu não esperava que teria uma batalha do musa com a com concide aí mas caraca quem o paladino velho Eu lembro eu tô inscrito no canal do paladino meu eu lembro que eu, eu fui inscrito dele quando ele tinha 5 mil inscritos inscrito. Não foi uns 3 mil quatro mil por aí Caraca velho eu tô muito feliz que ele tenha crescido muito aqui no No youtube que legal, velho. Que legal, velho. O povo só viu o react e dá aquela vazadinha de leve. Então, agora meu novo estilo de react não mudou muito, mas eu peguei umas, umas dicas de algumas galera que tá num grupo de youtubers de react. E eu queria agradecer também, porque, de fato, a tela fica é melhor, até porque o povo tá aqui pra ver minha reação, não um rap em tela grandona. E... Dependendo da, da música também que eu reagir, evita um pouco de direitos autorais, porque algumas estão... Porque sempre tem alguma música que está registrada com direito autoral, às vezes você faz a contestação e a pessoa está muito ocupada para ficar liberando reivindicação, até porque é muita que deve chegar para pessoa. Então, evitar de ganhar é sempre bom. E é isso, até o próximo vídeo. Falou, manos!